Olá, nesse vídeo eu vou te dar as orientações sobre a elaboração do banco de questões da disciplina. O banco de questões, ele deve ser composto por 20 questões em cada um dos módulos. Essas questões, elas precisam ser relacionadas às leituras obrigatórias e às videoaulas obrigatórias que você elencou no cronograma da disciplina e que estão é, informadas também no plano de ensino. Vamos lá? O nosso template já organiza aqui em quatro módulos. Se você não for utilizar os quatro módulos, você pode excluir e se você precisar, pode acrescentar. Antes de começar, é muito importante clicar nesse link aqui e ler as orientações para a elaboração das questões. Então, esse banco de questões ele vai ser utilizado para a avaliação da aprendizagem em cada módulo e o professor especialista precisa elaborar 20 questões para cada módulo de 17 horas, utilizando as opções disponíveis no questionário do Ava UFMS. Então, a gente elencou essas opções aqui, múltipla escolha, associação, verdadeira e falso resposta curta, arrastar e soltar sobre o texto, ordenação e selecionar palavras que faltam. Aqui a gente explica é, como funciona cada uma das questões, e também elencamos aqui pelo menos dois exemplos de cada questão. Então, por exemplo, essa aqui é uma questão de múltipla escolha, e aqui eu coloquei o enunciado e as quatro opções de resposta. As questões de múltipla escolha precisam ter pelo menos quatro alternativas, e você vai indicar a alternativa correta pintando ela de amarelo. Se a questão de múltipla escolha tiver mais de uma alternativa correta, Basta você pintar de amarelo todas as alternativas corretas. E é importante que você é, deixe claro no enunciado que a questão tem mais de uma alternativa. Então, selecione a seguir todas as alternativas que correspondem à ferramenta de produção de mapas conceituais. Então, o estudante precisa entender que tem mais de uma alternativa correta na questão. Na questão de associação, a gente vai configurar para que o estudante escolha a resposta de uma lista de possibilidades. E para configurar esse tipo de questão, você tem que escrever aqui um enunciado e depois colocar as opções de resposta relacionadas aqui para a gente entender é, de que forma ela precisa ser cadastrada. Você pode relacionar abaixo, tá? colocando algum elemento aqui de destaque. Ou então, você pode relacionar lado a lado, conforme esse outro exemplo aqui, que utiliza a imagem e texto. A questão de verdadeiro ou falso é uma questão simples, de múltipla escolha, com apenas duas opções, verdadeiro ou falso. Então, o enunciado vai ser uma frase, e eu vou indicar se essa frase é verdadeira ou falsa, e sempre para a opção falsa eu vou indicar um feedback. Se você quiser indicar um feedback para a opção verdadeira também pode, mas obrigatoriamente tem que indicar um feedback para a opção falsa. Tá? Então você vai é, escrever aqui uma expressão no enunciado e indicar se é verdadeiro ou falso. A questão de resposta curta permite uma resposta de uma ou de poucas palavras que é avaliada pela comparação com vários modelos de respostas. Então, é muito importante nesse tipo de questão que você liste todos os modelos de respostas possíveis, inclusive diferenciando maiúsculas e minúsculas. Então, aqui a gente tem um exemplo, a resposta com a inicial maiúscula, com tudo minúsculo, com tudo maiúsculo, e o sistema vai buscar, então, nessas chaves de resposta para poder verificar a resposta do estudante na questão. A questão arrastar e soltar sobre o texto... Nesse tipo de questão, as palavras que faltam no texto da questão são preenchidas utilizando arrastar e soltar. Então, vai ter várias caixinhas abaixo do enunciado que o estudante vai selecionar e arrastar. E aqui, nesse tipo de questão, não é permitido repetir palavras para arrastar e soltar. Então, o um exemplo aqui de configuração. Eu tenho aqui uma citação indireta e eu... Suprimi, então, alguns termos dessa citação indireta, indicando a numeração entre colchetes. E logo abaixo do enunciado, eu vou relacionar essa numeração entre colchetes com a palavra que foi suprimida. E aí, na configuração da questão, essas palavras vão aparecer soltas aqui abaixo da questão o estudante tem que clicar e arrastar no lugar correto. Aqui tem um outro exemplo. E depois nós temos aqui a questão de ordenação em que o estudante tem que dispor os itens que estão desorganizados em uma ordem que faça sentido. A gente tem aqui um exemplo. E outro tipo de questão, de selecionar palavras que faltam, é a mesma configuração da questão de arrastar e soltar sobre o texto. A diferença é que as palavras estarão numa lista suspensa, aqui é, no enunciado da questão. A forma de configurar... É a mesma, suprimindo a palavra aqui, trocando pelo número entre colchetes e relacionando é, os números e, e expressões suprimidas aqui abaixo da questão. Dicas importantes. Não enumere as questões, pois o template já tem numeração sequencial de 20 questões por módulo. Não enumere as alternativas de resposta, pois elas são aleatórias no AVA. Nas questões que possuem feedback ou resolução, não indicar a alternativa da resposta, pois ela é aleatória. Por exemplo, se você colocou aqui uma questão de múltipla escolha, e vamos supor que você tenha colocado aqui A, B, C ou D, e aí você elabora um feedback e fala a questão, a resposta correta é a alternativa D, por isso, isso isso. Esse feedback não, não pode ter essa indicação da alternativa, porque... Essas opções de resposta, elas são aleatórias no AVA e a gente marca que essa daqui é a correta. Então, quando o banco de questões for sorteado para o estudante, essa configuração ela vai ser modificada. Por isso que não pode fazer essa, essa identificação. Para inserir fórmulas e equações no enunciado, utilize uma das extensões disponíveis. Então, você pode instalar aqui uma dessas extensões. Reforçando apenas leituras e videoaulas obrigatórias e disponíveis no AVA da disciplina, no, na biblioteca digital ou em repositórios abertos, poderão ser cobradas no banco de questões. Indicar as alternativas corretas e respostas utilizando o grifo amarelo. Maiores orientações e tutoriais sobre o banco de questões estão disponíveis no Guia de Professores do FMS Digital, Outro ponto super importante é que essas questões precisam ser inéditas. Ao final do trabalho, a equipe multidisciplinar passa o documento pela verificação do Turnitin. Se você já tem um banco de questões e gostaria de aproveitar essas questões, você pode transcrever elas no documento. E se você tiver alguma dúvida que não esteja sanada no nosso template, nem no guia para professor especialista, você pode sempre trocar uma ideia com a equipe multidisciplinar.